E agora? Perdão. Quem é quem? Ei, o Dirtz vai de moto mano, mesmo? Mano. Olha lá, aí é mais um ah, amigo ah, atropela ah, na desgrama, ah, ah, ah, é o caralho mesmo. Mano, o doidão foi de moto, velho. É vida louca mesmo, né? Ele não foi, ele foi beber cachaça, ele não foi, ele não foi pra, pra dormir não, ele foi beber cachaça. Caralho. O Haki me atropelou, mano. <risos> aqui na sessão, ele caiu, ele bateu no bote. Entra cara, aqui, Ainda bem que ele não é, é o mover. piloto. Agora tu vai ficar de cara, Edu. Olha vai, aqui. Entra, aí. Ei, não. Eita, caralho, o boneco dele lá. Eita, Cacilda. Olha aqui, olha lá. Falei pra vocês, ó, que tem hack, é pô. Vocês vocês bot... Bot... Vocês bot... <risos> é. Onde ele aprendeu a fazer bug, velho? <risos> Mano, ele tá, ele tá andando mais rápido Aí. que nós nem da Terra, o desgramado. Ele esse louco velho. Já tá lá embaixo, ó. Vou lá. Ó, por a máscara nem o G. Eu já tá dando atenção com a cabeça pra falar das fotos até agora, mano. <risos> eu tô com carro. Eu tô com aquele, aquele carro do coração lá, Fernando. Ah, você achou ele? Achei, pô. Caraca, mas a gente não tá vendo, velho. Você tá bugadão pra nós, pô. Eu também tava na na sessão passada, eu achei esse carro, velho. Aí os caras falaram que tava bugado mesmo. Que carro é esse? É um carro mod aí de um, de um hacker que tava soltando os bagulho, ó. Tipo, você não tava com a privada lá aquela hora? Aham. Uhum. Então, tinha uma... Mano, a gente veio pra outro mapa, tá ligado? Outra sessão. E tinha a privada jogada pelo mapa ainda, velho. Tipo, o rastro do hacker da outra sessão, velho. Caralho. Aí tinha cara. esse carro aí. Esse carro tá bugado com a gente ainda. Caralho, é bagulho. anda, hein, mano? A gente vai ter que atirar. Tem que matar o piloto. Quer que eu dirija o busão? Eita porra, eu tô no meio do... Eita porra, eu tô... Você tá atropelado por um caminhão, mano? Ô, oh, cara aí. Só vi o carro, tu... mano. Okay, mano Se eu não você morrer, não. já era, velho. Deirde, você, de você de entra de no de carro. Se eu não morrer, mano. Dá um fuga aí, pô, rapaziada. Mata, mata os polícia aí. Era o piloto e morreu. Agora é solta fogo. Luiz, você tá ligado que você tá com, com um cara aí, né? Um cara aí atrás de você, mano. Ih, saiu olha lá. O otário. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Confia que é sucesso. Confia que é sucesso. <risos> Eu tentei dar um flip ali, mano, mas não roscou. Virou sk skatista agora. é um flip. Os cara são é profissionais, né, mano? Vai empurrar o ônibus para lá mais rápido. Ah, oh, Obrigado, eu tô me sentindo Drift King aqui fazendo Drift. Cadê cá? Doido do Kong? É, o doido do Kong, ó. Onde <risos> não Pô, já dei fuga, mano. Só vocês da fuga, aí. Sai do carro, sai do carro, sai do carrinho, então, rápido, rápido, Rápido, rápido, rápido. Bora, entra, bora entra, bora entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra. entra. Vocês da fuga finalizou. Epa, é, prendeu, prendeu? Entendeu como é que dá fuga na liga? Bom, a, a do a do Dirt era melhor. Ele entrava embaixo é da terra. Nice, ó. Nice. Oh. É, né? <risos> parece aquele maluco do programa ídolos lá, né, velho? Não parece, ó. Eu acho que parece, pode crer. <risos>